Quantas pessoas diante da situação que estão enfrentando, mesmo conhecendo o Deus que nós servimos, mesmo já caminhando com Ele por longos anos, chega um momento na vida de muitos servos de Deus que eles é, chegam a pensar que o Deus que eles estão servindo é, parece parece como é como se fosse um, um ribeiro ilusório é como se fosse uma ilusão e às vezes as pessoas chegam até a questionar e a interrogar será se esse Deus existe mesmo será se Ele realmente está comigo por que está acontecendo tudo isso como aconteceu com com Gideão é né? O Senhor disse que Gedeão estava ali malhando trigo Para esconder o trigo dos medianitas Está lá em Juízes 6 Ele ia esconder aquele trigo Ele estava malhando o trigo no lagar Lagar não é lugar de malhar trigo Mas para esconder o trigo dos medianitas Porque todos os anos eles subiam Contra o povo de Israel E eles levavam tudo. Eles pegavam tudo que o povo de Israel produzia. Gideão tentando esconder o trigo. Eles estavam malhando o trigo exatamente no, no, no, no lagar, no lugar que não era para estar malhando. Mas ele estava ali tentando terminar de malhar aquele trigo para esconder o trigo dos medianitas. E naquele momento que ele estava ali, o Senhor se apresentou a ele e, e disse para ele, O Senhor é contigo, varão valoroso.